Não, não banheiro. E? Ah. Não, não, não, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Né? Seja e um vídeo surreal, assim Um vídeo muito especial Aqui no canal com 337 rapaziada Dê um ligue nisso daqui Mano, eu não, eu não vou falar muita coisa assim Só quero mostrar pra vocês Essa smoke Essa smokezinha aqui Presta atenção nisso Eu, eu não tô maluco, vocês não estão malucos Dê um ligue nessa molotov É, é, é bizarro E é tudo Os tiros eu tô vivendo um sonho, mano A bomba sendo plantada E a maneira Que ela explode, cara Isso daqui é... Outra coisa, velho Atenção nessas partículas da capa, rapaziada Atenção... Nessa HE. Isso tudo aqui é muito impressionante pra mim. Muito feliz em anunciar pela primeira vez a modificação do CSGO. Que nos permite sentir a experiência mais próxima que poderíamos vivenciar no CSGO. Quando atualizado... Para engine mais recente da Valve. Me reuni com o Polex, chamei oito inscritos e joguei minha primeira partida. Isso daqui que pra mim até agora é um sonho. No final do vídeo eu vou mostrar como que você pode viver essa experiência e jogar o seu CSGO dessa maneira. Só quero dizer antes que estamos quase batendo um milhão de inscritos. Então por favor, se inscreva no canal, é só um clique. Esse clique faz toda a diferença pra mim. Então por favor me ajude e vamos realizar esse sonho ainda em 2023. Falta pouco, mano. Falta pouco. Ó, você compra o Polex Granada? Eu compro, mas você tá com esse qual melhor. Ah, não, eu tô, eu tô eu Ai, tô... eu comprei coletes. Então, vou... Ah, então dois coletes, danada. O que você prefere? Eu vou ficar na CT, vou CT comigo. Pode lá, pode ir lá, Ria. Certeza? É. Já tá lá, já tá lá. Tá, fechou. Eu... Caraca, o cara. Ah, o cara tem que ser muito ousado pra comprar é. desert e go no pistol, velho. Tem B, tem B, cara... Tem aqui tem também, medo. tem aqui, tem aqui tem dois coletes. Tá tem aqui, tá aqui. Tá aqui aqui, penei um pouco, os dois estão aqui, mas não bombeu, Hum, comeu linguaicinha. <risos> costa, costa, costa, ah! Ó, oh, polex, assim que você escutar, esmoca, fechou? Beleza. E aí eu já faço a banca. Escutou, já faz. Meu Deus, Cloud Tem, tem, tem, tem, tem, matei, relaxa. Nossa, olha esse smoke, rapaziada. Vou cair, vou bangar. Inventei. Uma improvisada. Meu Deus. Esse smoke é, é sensacional, mano. Tá aí? Pode o pé. u pego Matei. Caraca, aqui. É... Nada aqui. Ué. Pô, cuidado com essa abertura aí. na Ai, rapaziada. O cara pode ter limpado. Certeza aqui, né, pô. Ó, tá aqui. Eu smokei. linda, polex, que susto, mano. Dá um que nessa é smoke, rapaziada? Parada tem sinistra, mano. Um ah, jogo tá absurdo, tá? Tá outro jogo, tá ligado? Quer avançar lá, polex? O banco das Fallen? Vou tacar lá na banana. Tá, uma. Ih, Cloud9. Ô, polex, tem mais aí ou não? Não, não, não. Ah, eu vou voltar, os caras já morreram lá, né? Linda, Freeza. Se Freeza, comenta em todos os vídeos, rapaziada. Todo, todo, todo. Não tem um vídeo o cara não tá lá nos comentários, mano. Bang e meio. Caraca! O... Sei lá, o Xuxa. Aí, ele pode, ele pode limpar ele pode fazer um milhão de coisas agora, Alex. Embaixo! Ah. Vamos ter que forçar, ainda não tem opção. Ó, oh, banga lá, uma. Como é que eles já estão vindo aqui o já? Cara, aqui, lá, não. Não. Pega, pé, você tá de M4. Pega nem fica pra nada. Tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo. Mas... Toma aí. Toma. Tem aqui, tem aqui, tem aí, tem aí, tem aí polex, Tem aí, Folex, tem aí, Folex. Deixa eu ir, não chega. Ah, tem mais, tem mais, tem mais. Peguei, confia. Calma aí que tá lagando. Tá de alp aqui, ó. Aqui. Tá Aí, galera. Come ele. Papai joga. Ai! Tá. Vamos ruxar vamos até a caverna. Sem dó. Madeira. Madeira tem. Matei um. Tô morto. Mata? Não, morto não, tô só sem bala. Matei. Isso. Calma aí que eu vou esmocar a Cersei Caramba, olha, olha essa cena, rapaziada. Meu pai. Aqui. Linda é Cloud ah, Você me empurrou, não, amigo. Foi pra Foi tem aí. Relaxa, peguei uma HE. Você tem daqui a pouco Eu tenho comeu, comeu, comeu, comeu. comeu, comeu. Matei 4 aqui, aqui. Banguei. Relaxa. Banguei piscina. Cara, eu sou um merda, mano. Não, você é burro, cara. Calma aí. Tem bang? Faz piscina? Ou impossível? Não, não, banguei, Matei um. Bangou já? Matei. Ah, você matou. Na esquerda, tem na esquerda Calma aí, ó. Toma aí. Matou, matou. Matou o quê? Agora o quê? Agora falta esse Matou o cara que tava costa. Agora tem que sair da esquentinha. Ah, é mano aí, tá ferrou. Uh! Tem a calha no cachorro. Essa casinha aqui? Deixa eu smokear uma aqui pra passar suave. Chegou um pouquinho cedo, mas tá, tá bom. Matei. Dois no carro. Dois no carro, pelo menos. Nossa, mula o bug, rapaziada. Mas... Que sensacional. <risos> Olha essa fodaí, polex. Oh. Rambush! Rambush nesse smoke! Rambush nesse smoke! Rambush! Deixa eu cair, né? Friend. My friend vai Agacha, agacha, agacha, agacha agacha. Quando eu cair na sua cabeça, você sai correndo, tá? Pare, cara Eu não vou comer sua bundinho, cara Ai, meu Deus do céu Será que foi certo? Ai, tá Infundou um pouco A gente mereceu Não foi o CS correto Enfim Polex, Eu tô com um respawn bom Eu vou deixar a banho falando pra você fazer pra mim, tá? Ó, deixei Tá Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Fiz as duas. Cara, como que eu não matei esse Mário um aqui, velho? Ô, oh, como que eu não matei esse cara, velho? Sem caô. Tá mirando? Bangou. Oh, tem tem carro, tem carro já. Ai, me pegou, velho. Tem três, três, três entrando, Rian. Três entrando. Boa. Vai CD, galera. Meu Deus, na viseira. Mano, vamos guardar uma boa. Hein? Ixi. Meu Deus. Na viseira é, é bom, é forte. Valeu. É, aqui apertou. Matei bomba bomba aqui, bomba aqui. Bomba aqui. Voltei já. Nossa, é linda, Polex. Que que é isso? Maravilha. Vamos botar aqui. Vou jogar uma Gay. Dá um ligue na Gay, rapaziada. Presta atenção. The Source 2. Os caras tá escondido em algum lugar, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Perde. Devolve o golpe do pai. Devolve o golpe do pai. Vou fazer uma play aqui diferente, guys. Nada DMF Oh B, tem B, muito B, B, avançou, Bem, vem, galera, vem galera. Meu Deus, que dificuldade do Bini matar esse mano. Tô entrando, Polex. Não passou ainda. Ai. Ai. Boa. Ah, mano, difícil o Cloud ganhar, hein? Ele tá meio lagado ou é impressão minha? Fala dele <risos> Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net .com Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depositar utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal CSGO.net Não perca tempo, link do site na descrição Pois é, eu vou entrar nessa B com tudo, mano Só vem comigo, tá ligado? Quase que eu Sim. pinei, mano, eu pinei no cara cego, né? fosse... Mano, o jogo tá muito gostado de falar, mano. eu tô pinando muito, velho. Ó, nada... Caraca, que bang, hein, irmão. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa, boa, rapaziada. Maravilha. Ó, oh, você viu, Rian, a Molotov e a, a H junto? É, eu tô vendo a Molotov, tá aqui, a H eu não vi. Eu vi a Molotov aqui, tá muito Sim, lindo. que a junção das coisas, tá ligado? ele é absurdo, velho. Puxa, banana. Caraca, aí. Nossa, Eldor, isso foi satisfatório. Último B, último B, último B? Eu não sei, velho. Acho que não. Boa, CSGO! Tio, eu peguei dois caras aqui alinhados. Uma das jogadas mais satisfatórias do CSGO é quando os. É, meu. foda Tem ah, CT, tá? também. Linda. Banguei CT, vou ficar costa aqui, galera. Tem que ir. CT? Molotov, banguei. Olha essa molotov, mano. Tá maluco, tio. Acabou a bala. Acabou a bala. Ah. BIM oh. do céu. Aí ah, eu não sei. Fazer a flash para. Ah. Ah. Ah. Ah. de do... Boa, boa, boa, fim. Matou mais forte dele. Tem bang, tem bang, tem bang? Não, sim, bug bem na mesa. Que susto. Cara. Olha que safado, mano. Ele picano. <risos> esse round aqui é nosso, galera. Dá um ligue na Molotov, não fez. É isso? isso é um sonho, tá ligado? Tipo. <risos> ah, achei que era dano, né? Mano, eu vou matar esse cara do meio, velho. Calma aí que eu vou inventar uma, uma jogada aqui. Tá. Meu Deus. Vou ficar olhando costa, galera. Costa é minha. Banana. Banana matei. Caixão último. Cachorro, Vai rapaziada, só mais um round. Essa dupla é dinâmica aqui, Felipe. Essa dupla é dopa... é dinâmica aqui, Rian, cachorro. <risos> Tomei um back baseadão, mano. Tuas maconhas? Ó um porra. Segura, Fresinha. Desmoca a caixão. Eu vou deixar você marcando aí o Loki, mano. Desmoca a caixão, desmoca Esse smoke tá com cara de um aí, mano. Calma. Deixa eu andar com vocês. Aqui pra Xuxa ia passar do campo? Calma, calma, calma, calma. Mas aí. Mas aí eu como Xuxa, né? Isso, como Xuxa. Vai, pode bangar. Banguei. Ai, ah, tá em cima do Kogu, mano. Mas, mas você... Meu, Deus. você tá bem. Você tá bem. Tem CT já, tem CT já. Nossa. Dá no Costa, gente. 2x2. Linda. Nossa, que maravilha, rapaziada. Não perdi minha primeira partida na Source 2, né? Pelo menos um projeto modificado do Source 2. Assino? assina agora, irmão. Tamo junto. Assino, assino, assino. Deixa eu assinar aqui o perfil da rapaziada. Os caras são firmeza, mano. Mas, cachorro, afinal, como que você fez isso? O que é isso? Como que eu jogo o Cerce dessa maneira? Como eu já tinha dito no começo do vídeo, é uma modificação. É um mod, mas é um mod especial. Pois as partículas desse mod foram feitas pelo Source Filmmaker, que, pra quem não sabe, é da Valve e trabalha tanto com a Source 1 quanto com a Source 2 Então, esse mod tem Muita coisa feita na Source 2 Aplicada dentro do CSGO É nítido, e o que o mod faz é simplesmente Alterar partículas do jogo Partículas da Granada HE, explosões Da Molotov incendiárias, explosão da C4 Partículas de sangue, partículas De modelo 3D para impactos no Concreto, madeira, tijolo e pedra Esse mod praticamente muda o seu CSGO Para Source 2, eu vou deixar o link Aí na descrição, mas É sim possível você tomar VAC baixando ele, então baixe e use em servidor privado não vai baixar e jogar MM que você vai tomar VAC, e depois que você brincar desinstala e antes de abrir o CSGO para jogar nos servidores da Valve, verifique a integridade dos arquivos, fechou? E aí você fica 100% safe, não corre risco nenhum enfim, rapaziada, ó, só pedindo mais uma vez se inscreva no canal, meu sonho é ter um milhão de inscritos e falta pouco, então por favor me deem essa força, tamo junto, mano eu e eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal o João 337 Fá